O barbeador do homem forte acabou de chegar no Brasil. O Max Barber é a melhor máquina de barbear e cortar cabelo no mercado hoje. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você já ouviu falar sobre ela não é mesmo. Cuide da sua barba e cabelo como um profissional. Essa máquina incrível é. A prova d'água. Lâmina que não enferruja. Velocidade 6200 RPM. Lâmina auto afiável. Nunca perde o corte. Bateria com duração 2 horas. Carregamento ultra rápido. Não irrita a pele. Baixo ruído. Garantia de 2 anos. Imagine fazer acabamentos incríveis na barba e no cabelo de forma rápida, segura e sem agredir a pele. Testado e aprovado por profissionais da barbearia mundial e mais de 10.422 clientes satisfeitos marca de verificação seu motor silencioso e potente oferece a maior velocidade não esquenta e mantém a máquina sem vibrações marca de verificação bateria embutida de lítio não vicia e tem duração de incríveis duas horas de uso corrido marca de verificação todo o material inoxidável e impermeável podendo ser imergida na água por até 24 horas sem danificar o aparelho marca de verificação a com as marcas que ficam no cabelo após usar lâmina descartável. Corta o cabelo com facilidade. Sem agarrar. Multiuso 3 em 1. Inclui pentes ajustáveis para aparar. Raspar e definir. Cuide da barba. Cabelo e também remova pelos do corpo. Rápido e silencioso. Motor de alta potência. Cortes finos e precisos. Rente a pele como na navalha. Dê adeus à irritação e cortes na pele. Se livre de cicatrizes e vermelhidão causados por giletes e outros aparelhos. Hum. Trabalha por horas. Bateria que permite que faça calmamente sua barba. Cabelo e ainda sobra carga. São 2 hectosegundos de duração. Garanta o seu Max Barber agora com 50% de desconto. Vou deixar o site oficial na descrição do vídeo para você adquirir seu equipamento e ter a melhor qualidade no seu corte. Não perca tempo.